Meu coração, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Te liga pico, né? Te liga pico de luz para podermos aumentar e despertar as nossas potencialidades, né? Então, estamos aqui hoje para falar sobre o tema constelação familiar, né? Constelação sistêmica. E eu convidei uma pessoa muito especial para a gente poder falar muito sobre isso. Que é o meu professor querido, né? Que eu também estudo constelação familiar, que é o professor Paulo Sérgio Oliveira. Então, antes de chamar ele aqui para vocês, eu quero dar boas-vindas a todos, né? Pedir para quem estiver aqui conectado comigo que deixe suas mensagens, né? Que convidem mais pessoas para assistir a live também, se vocês gostarem. É, aproveita já, se conecta aqui no meu canal. Segue o meu canal, né? Dá um joinha aqui para apoiar o canal, que é sempre muito importante, tá? Então, gratidão aí pela presença de todos. Bem-vinda Lúcia. Bem-vinda Mabel. Tá? Eu vou chamar então com vocês agora. Preparem os seus corações, porque essa pessoa é maravilhosa, tem uma energia linda. Eu vou convidar então com vocês Paulo Sérgio Oliveira, <risos> maravilhoso. Tudo, tudo bem contigo? Tudo Legal. ótimo, gratidão por ter aceito o meu convite aí para a gente poder falar muito sobre Constelação Familiar, que é um tema tão importante, né? E tão, tão lindo, que transforma tantas vidas. Legal, bacana falar. Eu estou de férias, vocês sabem, né? Eu estou de férias aí até dia 8. Eu trabalhei, aliás, no meio das férias eu trabalhei, mas até dia 8 de agosto eu estou de férias aqui. Estou em Floripa, por isso que a gente se esbarrou. Mas eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer um monte de coisa. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu trabalho com a constelação sistêmica, só que o meu movimento chama-se constelação familiar ex-xamânica. É, é uma diferença. Uma diferença quase nenhuma. A constelação xamânica, ela não trabalha só na linha de Bert Hellinger. A gente trabalha com a, com a escola da Universidade de Samadherma, e trabalha com as ferramentas do xamanismo, que eu acrescentei, na constelação. Uh, mas todas são muito bem-vindas. Porque o xamanismo é todo sistêmico, portanto, toda a constelação também é xamã. Né? Mas é por aí. Toma Maravilhoso. Inclusive, eu só me cadastrei para fazer o seu curso, né? Porque justamente é. tem essa pegada xamânica, que eu me identifico muito, né? E me chamou muita atenção. atenção. Hum. É, uma vez eu vi uma chamada né, no Instagram, então, do teu curso... Eu me conectei primeiramente com a tua pessoa, né, com a tua energia, porque a gente sabe que né, rola muito disso, né, esses encontros energéticos, então me conectei com a, né, com a tua alma ali na hora, e quando tu falou constelação xamânica, me chamou muito a atenção, né, tocou meu coração, falei, cara, é essa aí que eu tenho que, que, eu tenho que estudar, eu tenho que ir nesse caminho aí. E daí foi o que me chamou a atenção para eu poder buscar mais sobre o teu trabalho e tal, e poder me conectar mais contigo e daí fazer o curso contigo, né? Que eu tô amando, inclusive, quero agradecer hum. pelas tuas. Legal. Ah, Gratidão. É, na verdade, o xamanismo, né, o pessoal às vezes associa o xamanismo, principalmente aqui na ilha, né, em Floripa, é, o pessoal associa o xamanismo à planta de poder, né? Então, qualquer coisa, ah, vocês fazem... Eu já escutei assim... Vocês fazem constelação tomando a Ayahuasca? Vocês fazem constelação... É, né? era um pouquinho. O xamanismo não é só planta de poder. Né? As plantas de poder... Aliás, domingo passado, eu fiz um trabalho em São Paulo, eu conduzi um trabalho de planta de poder. Mas o xamanismo não é só isso. Por exemplo, o xamanismo do caminho vermelho, o xamanismo do caminho azul, muitas ferramentas ali não, não usam. Da, da, da Ayahuasca, ou, ou do peyote o. É, outras ou transurena e outras plantas de poder. Então, o xamanismo, ele é muito científico. Hoje, ele é cientificado. A psicologia transpessoal coloca é, um estudo muito forte das batidas do tambor sobre é, até o nosso corpo físico, os batimentos, a pressão material, é, como também os, os estados de desconstrução de defesa do ego. O tambor consegue quebrar esse reboque Hoje, o xamanismo está numa um estudo assim, muito profundo, muito alinhado com a ciência. E é muito interessante isso. Então, eu gosto sempre de bater um papo com as pessoas, já alinhar isso. Legal. O é coisa de índio. Também, é porque os índios são muito especiais, são muito multidimensionais, eles não falam só de terra e planta, eles têm uma conexão com, com planetas, com estrelas. Então, tudo que é de índio é bom. Quando o pessoal fala assim, programa de índio, eu falo, é bom. Programa de branco de ir no shopping center no domingo da tarde é que é um porre, é um saco. Programa de índio é legal. Programa de branco é que é uma porcaria. Mas vamos lá. Então, os então, chamadinhos não posso de colocar nesse lugar se eu tive, tá? E a gente. É, já, já vou contar rapidinho, Ju, porque todo mundo me pergunta isso. Como é que começou essa história da constelação chamadinha? Primeiro, é, teve uma consteladora muito famosa, que era o braço direito do Bert Heidegger aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ela tinha um programa de rádio também, ela me chamava para tocar tambor, para fazer o um sopro, para trazer mar, o maracá, uh, e ela pensava, ela percebia que o sopro colocava as pessoas em transe, o tambor desbloqueava uh, a constelação que ela, chamava, que ela falava, que o pessoal da linha de berço falava antigamente que a constelação travou. Né? E eu sempre bati nisso, eu falei, travou porque algo não foi visto. E aí eu comecei a trazer umas ferramentas para voltar à vida. E aí é o seguinte, e eu percebi que essas ferramentas xamânicas estavam entrando muito bem. Né? Já tinha uma pessoa aqui no Brasil que fazia constelação xamânica, que era o Guilherme, que trouxe um estudo no Caminho Vermelho, ele tem pós-graduação, mas dessa, dessa, essas ferramentas do xamanismo brasileiro junto com o xamanismo do Caminho Azul, do Caminho Vermelho, é, eu posso dizer, que vou fazer 60 anos, que há 17 anos atrás eu comecei a produzir, né? e teve o seu auge assim, há 5 anos atrás. Muita gente está começando a falar, Pô, a Constelação Xamânica está muito mais atualizada. Não, ela não está muito mais atualizada. A gente trouxe várias ferramentas para diversificar aquilo que só tinha um caminho. Né? Então, o que seria da psicologia sem assim, Jung, sem, sem Moreno, sem os trans pessoais, Maslow, Winnicott, Ken Wilber. Então, tudo se desenvolve, mas a base é Freud, não é isso? A mesma coisa, a base é Berghani, só que a constelação está indo muito mais além. Apareceu um autor maravilhoso que fez a passagem logo também perto de Berg, que é um francês chamado Idris Lahore, que fez a escola de Samadeva, na França, que eu tive o prazer de estudar também. Então, tudo isso foi desenvolver a constelação, que eu já está num caminho muito mais dinâmico. tá Por isso que a gente usa esse rótulo da constelação samânica para falar, olha, não é melhor, tá mas tem ferramentas desenvolvidas aí. É, então, tá. eu, eu percebo assim que não só na constelação familiar, né mas em muitas... Outras ferramentas né, de terapias holísticas, de terapias integrativas, com esse despertar da consciência né, em massa, nessa né, transição planetária que está acontecendo, uhum. é, as ferramentas elas estão se atualizando automaticamente porque a gente está tendo mais acesso também ao A Caixa, né, que é uma ferramenta que eu trabalho também. Mas, assim, antes da gente começar. Opa, é desse lado aqui, né? Porque a gente fica ao contrário. ó Eu preparei aqui atrás ó uma árvore, deixei uma árvore para representar, porque a constelação familiar, que logo eu vou pedir para o pro professor explicar, né? Para quem meio que saiu aqui de. caiu de paraquedas, não sabe muito bem o que é isso. É, eu trouxe aqui a árvore, né? Que é a representação. Então, quem geralmente já se conectou com essa ferramenta da constelação familiar, já percebeu que sempre aparece uma árvorezinha. Mas, assim, então. Antes da gente começar, né, se a gente começa a engrenar aqui o papo, papapá, papapá, até porque nós dois somos dois papudos, né, professor querido? <risos> Inclusive, queria te dizer, né, que eu sei que você tá sempre em São Paulo e Floripa, né? E eu tô geralmente em Floripa e Porto Alegre, e a gente a, até hoje não conseguiu, né, a gente conseguiu se encontrar uma vez na ilha, Valeu, né, eu eu espero eu ter eu o prazer de se encontrar pessoalmente de novo. Não, e eu tô em São Paulo às vezes, quando falo São Paulo, eu não tô só na capital. Eu tenho um trabalho em Gaiatuba, eu tenho trabalhos é, na Boa Terra também, ali, Montenegro. Agora, eu resolvi, assim, por conta própria, fazer um sabá, sabe? Eu tirei o pé do acelerador um pouco. É, eu, alguns cursos, assim, eu vi que estavam dando, sabe, devagar. Eu falei, não, então, cancela esses cursos. Eu me permiti viajar para o prazer um pouquinho, né? E foi muito interessante isso. Então, agora a gente está tá retomando uma outra pegada. Mas eu viajei muito esse circuito aí. Ó. É Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu fiquei fazendo esse trajeto muito tempo. Muito eu tempo, adoro assim. também. Eu, eu faço bastante essa parte. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Floripa. Eu fico uhum. nessa região mais também. Uhum. <risos> e Floripa eu venho para descansar. É impressionante aqui que o povo. É, tem uma turma próxima aqui, que vai ter em Baureano, no Camboriú, mas, Floripa, eu falei, pô, não, eu acho que aqui eu me conecto, aqui eu consigo fazer... Pô, eu não mudei para cá para trabalhar, mudei para cá qualidade de vida. Né? Eu falei, é, então, eu tô gostando eu tô agora do trabalho em São Paulo, dos atendimentos lá, de vez em quando, que eu digo assim, sempre que eu venho para cá, batendo gente, mas São Paulo, a agenda é, é. Se o pessoal souber que eu tô passando por São Paulo, o pessoal já quer marcar. E Floripa, não. Floripa, eu venho mais um no sabe? Mas gostou. É Mas assim. a, gente, a gente ainda vai fazer alguma coisa junto aqui. Ah, com assim. certeza, a gente vai ter outras oportunidades. Então, assim, eu, eu quero que você, né? Gostaria que você se apresentasse, então, direitinho, né, contasse Legal. um pouco das suas formações, como foi a tá. tua trajetória até então se conectar a essa ferramenta e chegar a virar então né, um constelador profissional, professor de constelador, tá. enfim, até o teu momento é. atual. Dá uma resumidinha, assim, claro, mas traga os pontos importantes no teu ponto de vista. Hein? Bom, vamos lá, que a história era vou tentar. Esse direitinho foi engraçado. Mas vamos <risos> lá. Primeiro, olha... É, no meu livro, eu tenho um livro que é o terceiro livro mais vendido da Amada, da editora Amada, se chama 11 Passos para o Despertar. Eu conto essa minha história. Né? Eu sou estudioso de yoga, das escrituras sagradas, é, da Kabbalah. Eu, te, eu tive uma vivência muito forte no espiritismo, trabalhei com desobsessão. Né? Eu brigo com meus alunos eu falo: gente, tem espírita que tem medo do espírito. Né? Eu falo, espírita tem que ser aquele que põe a na massa, né? Na minha época, era assim, opa, né? Então, é, ok, eu tenho uma caminhada de estudo e de prática bacana, é, eu tive pela Gnose, eu tive pelo Rosa Cruz, eu fiz uma camada, uma caminhada pelo xamanismo, fiz a busca da visão, na montanha, quatro dias lá sem, sem comida, tá no Caminho Vermelho, estudei o guerreiros do Coração, que é um trabalho de sagrado masculino bem poderoso, sob a linhagem do psiquiatra, médico-psiquiatra Mauro Posato, movimento forte no Sul, Sul, né, que hoje se espalha pelo Brasil. Ah, tive, assim, um aprendizado né, na psicologia transpessoal, onde eu fui aluno, ah, trabalhei com Dulce Magalhães, maravilhosa, Ela é daqui, é falecida Dulce Magalhães, que fez a passagem trabalhando, a história é muito, muito louca, né? Ah, Dulce Magalhães trabalhou com Nelson Mandela, aprendi muito com ela, eu tive bons mestres, Manuel Simão, diretor da Alobrat, associação portuguesa, né? Associação luso Brasileira de Psicologia Transpessoal. Eu tive Vera Saldanha, que é chamada a papisa no Brasil, da psicologia transpessoal. Ela fez o um prefácio do meu livro. Né? Uh, Léo Artesi, um abraço para o Léo, grande mestre do xamanismo no Brasil. Uh, todos esses caras grandes no Brasil, eu estive com eles: Stanchania, Léo Artesi, Acae. Uh, uma galera muito forte, se esquecer o nome de alguém aqui, me perdoe. Mas tudo isso que eu estudei, hoje, quando eu falo que é, despertar não é estudo, não é informação, você vai entender por quê, Ju. Em 2007, eu tive um grande acontecimento na minha vida, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e foi a pior ao mesmo tempo. Hoje, eu chamo na melhor, mas aquele momento foi muito difícil. Então, em 2007, passou um tsunami na minha vida, eu brinco, tsunami metafórico, mas poderia... Teve a força no mesmo tsunami real. Ah, onde é, eu tive vários gatilhos. Né? A gente sabe que muitos gatilhos, muitas perdas, muitas dores, às vezes, davam às pessoas... Eu tive uma fragmentação muito grande. Então, naquele ano, eu perdi financeiramente tudo que eu tinha. É, eu saí de um casamento. É, eu não tinha mais vontade de trabalhar com o que eu trabalhava. Ah, eu tive um trabalho na área terapêutica muito famoso, eu fiz muita televisão e rádio, eu fiz João Soares 11 e meia, eu fiz Ana Maria Braga. eu fiz, que era um trabalho com pessoas de medo de dirigir, que eu fiz questão de quebrar isso, mesmo porque eu vendi a empresa, eu, eu tive que ficar seis anos sem poder falar sobre isso, também não queria mais, mas nessa época também, eu, enfim, também não consegui mais trabalhar com isso. Então, essa fragmentação que eu tive é, que a gente chama na psicologia transpessoal de colapso de ébio. Né? O grande escritor, adoro aquele cara, eu chamo ele de doente, o Becker, autor do poder do agora, ele passou por isso também. E ele foi morar na rua, ele era um professor de Oxford. E é um processo tão forte que ele passou a ser morador de rua. Olha isso, tá? Claro que dentro de um, são contextos diferentes, é só para a gente explicar. E essa fragmentação... Foi algo muito difícil de administrar. Eu fiquei, fui obrigado a, a ficar parado, porque eu, eu via coisas, eu, eu, né, eu berei a esquizofrenia, é, eu escutava vozes, eu. mas as pessoas que eu conhecia, tanto da área científica, como eu falei, a Vera Saltrena, o Dulce Magalhães, o Manoel Simão, como os meus tiais, meus amigos índios, Chaneu e o, Yau, o Yau Amani, foi uma galera em casa me ajudar, isso aconteceu em São Paulo. Eu morava na Vila Madalena, numa casa grande, uma casa que eu abrigava meus amigos, meus índios, e pra lá. Quem, quem ela fala de São Paulo, eu né, sempre... E esse pessoal foi cuidar de mim. Esse pessoal me fez atravessar esse portal, que foi algo muito difícil. Dizer, oh, Paulo, você é, não precisa tomar remédio, ó, oh, se você quiser, você mergulha nessa história. E eu fiquei mais ou menos assim, para resumir mesmo, de 2007 a 2009, num processo bem fragmentado, onde eu escrevi, onde eu percebi as coisas, onde eu aprendi que tudo o que eu tinha estudado ainda era informação. As frequências desses estudos, a percepção, é que era o fundamental, que era o um must da história, que era o um inconsciente. A informação também tem uma parte inconsciente. Né? Quando eu falo a palavra cura para você, ela pode ser algo que você define alguém melhorando de algo, como pode ser algo de alguém expandindo, transcendendo. E essa palavra tem uma frequência. Pois bem, eu experienciei todas essas frequências junto com tudo que eu tinha estudado, né? eu tive grandes mestres, falei, oh, esqueci de um mestre fabuloso, Jean-Yves Leloup, esse cara é fabuloso, ele é um ex-padre, psiquiatra, ele, ele faz um trabalho em cima do Velho Testamento, e um mestre também bacana, Jean-Yves Então, esse cara já me falava um pouco sobre isso, sobre as frequências, e eu experienciei isso de uma maneira que eu achava que sabia. Né? Então, essas... essas esses estudos todos, eles se apresentaram para mim, mesmo a espiritualidade, mesmo o espiritismo, mesmo a projeciologia. Eu estive com o Waldo Vieira, eu estive com o Wagner Bosch, estudei muito projeção cientificamente falando. Eu tenho até um cursinho básico aí de projeção, vou te dar de presente, você vê que é legal. E, e aí, tudo isso fez um sentido muito, muito diferente e difícil de conceituar, tá? Eu aprendi que o conceito é algo que limita muito. Tem uma frase no meu livro, que é muito usada pelos meus alunos, é quem conceitua, separa. Quem separa, compara. Quem compara, julga. Quem julga, sofre. Uhum. É, por quê? Porque o grande problema da humanidade, a grande dor, vou dizer que é grande sofrimento, porque dor é algo que a gente experimenta nessa igreja Mas o grande sofrimento da humanidade é a falsa noção da separação. E quando a gente entra em conceitos, tentando entender, tentando colocar... Isso é xamanismo, isso aqui é hipnose, isso aqui é espiritismo, a gente perde uma grande oportunidade da expansão. Então, eu não quero nunca mais entender Deus, eu estudei muito Deus, eu fui atrás de uma teologia, hoje eu quero experienciar Deus, né? E quanto menos eu entender, mais eu experiencio. Então, a minha grande sacada, o botão que virou, a chavinha que virou, foi 2007. E de lá para cá, eu já posso, que eu já tinha essa, essa pegada com a constelação, eu já tinha umas histórias, mas a maneira como esse campo ah, xamânico, esse campo morfogenético, né? eu sempre fiz questão de trazer muito estudo pela ciência, campo de ressonância morfogenético, começou a falar comigo porque... Eu entrei numa percepção de frequência e é isso que eu primo a ensinar para os meus alunos, o refinamento da leitura do campo. Quer dizer, existe um campo falando com a gente o tempo todo e ele é muito acessível e perceptivo, tá? A cura está na percepção. E, não sei, acho que... caiu uma ficha para esses 13 mil alunos que compraram meu curso online, é, vai chegar a 15 mil, é, 98 turmas, vou para a turma 98 agora presencial, fora as turmas um ou as monitorias, as mentorias, é, que eu arrumei um jeito simples, pelo que eu passei, de ensinar isso. Né? Eu, tenho um, eu tenho um outro trabalho grande também, que é pouco conhecido aqui no Sul, mas em São Paulo, muito forte, que é o toque do despertar. É, né? Esses trabalhos conversam um pouco. Hoje, eu ensino que a percepção, e esse ensinar não é pela informação. Eu ensino as pessoas a experienciarem, a percepção. Isto é, quando eu quero trocar de cidade, trocar de namorada, trocar é, de emprego, eu ainda estou mexendo no evento, eu não estou mexendo na percepção. E quando... o que vai acontecer? Eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de emprego, de namorada, e eu vou levar o velho padrão para o novo evento. Quando eu ensino as pessoas a tocarem na percepção... E mudando a percepção de alguém, o que acontece? Talvez essa pessoa não precise trocar de cidade. se ela for trocar de cidade, ela vai em paz. Ela vai com essa questão inconsciente resolvida. Vai trocar de namorado, vai trocar de emprego. Mas a cura está sempre na percepção. Então, foi uma grande sacada. Eu fui estudar, eu sou pós-graduado em psicologia trans eu fui estudar psicologia transpessoal para se identificar mesmo. Eu adoro, eu adoro... É que quando cruzam os céticos, cruzam a minha frente, porque ou eu vou pela ciência ou eu vou pela percepção e a gente consegue chacoalhar o cara. Né? Então, então, eu acho que esse é o um legado. Hoje eu vou, falar, vou fazer 60 anos esse ano. É, esse é o meu legado, aí, trabalhando, né, trabalhando na área de cura desde, oh, desde os meus 24 anos. Estou falando de, né, de 36 anos de história. Mas 2007 mesmo foi o grande mar. 2007 para 2022, 15 anos percebendo diferente ensinando as pessoas a perceberem diferente. Isso é o legal. É, dou aula de xamanismo, faço essa iniciação no Vapo do Despertar, trabalho com constelação. Sempre eu gosto de incentivar os meus alunos a serem pesquisadores, desenvolvedores de novas técnicas. Vira e mexe as pessoas que estão mais perto de mim falam assim, pô, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo um negócio aqui, os paranauês aqui, ah, pô, por que, que os bonecos, a são os bonecos precisa tocar? É, por que tem essa regra precisa? Eu posso transcender isso? Eu vou criando novas novas fontes. E penso que isso é inerente a todo mundo, desde que a gente não fique preso numa caixinha. Tá? Eu acho que a caixinha ela é fundamental para embasar. né? um da Freud foi fundamental, Bertrand é sensacionalmente fundamental, mas dentro dessa base, dessa estrutura que tem que ser ortodoxa muitas vezes, por isso que foram tão criticados, né? Porque eles estão desatualizados, alguns conceitos deles estão e as pessoas não percebem que eles escreveram para época. Ah, tem que ser desenvolvido, tem que ser essa espiral ela tem que continuar crescendo, tá? Então, eu penso que os mestres, nos anos 70, que eu conheci bastante, nos anos 80, eles foram fundamentais. Até os anos 90 foram... Mas que... a Espiral foi trazendo histórias para que as pessoas... Que o papel do mestre não é falar para que as pessoas repitam, não é escrever para que as pessoas repitam, é desenvolver. O mestre, para mim, é quem põe um aluno na tua frente vira ele do avesso no melhor sentido, para entender tudo que é inconsciente dele. Arrasou. Então, e daí, <risos> tu falando isso, tu falando isso é, eu lembrei de uma frase que tu diz muito e que eu gosto muito, tá? E que até tem a ver com uma coisa que tu falou aí, que tu falou assim, tu fala sempre assim, eu sou Paulo Sérgio Oliveira a serviço de algo maior. Eu acho é isso fabuloso, é. porque é isso, né? Na verdade, a gente está aqui a serviço de algo maior e é esse o claro. maior né a gente podendo considerar quem sabe né alguns vêm como Deus como Universo como força né primordial uhum. cada um de uma maneira uhum. e e essa energia né que trabalha além de nós todos ela é uma energia de cura muito poderosa quando a gente se conecta realmente a ela né e o é, acesso à cura né na verdade é você é a própria cura né você o slogan do meu programa também, que o pessoal gostava que eu falava era assim: ó, você já é tudo, você já tem tudo, basta descobrir. É, e é. assim, ó, é, tu, tu falou uma coisa que eu achei interessante, né? Porque que é muito importante a gente colocar esse lance assim que a gente falou: né, a teoria é importante, mas a gente precisa sair da caixinha e experienciar, né? Experienciar, uhum. o experienciar que é o necessário. Né, a gente está aqui como seres. Encarnados na Terra, né, como seres espirituais para experienciar. Então, assim, esses, esse, esse né, a serviço de algo maior, como se fosse assim, Deus, né? É, a, a gente está servindo a isso. E essa. Eu ia falar um negócio, que eu esqueci de novo, porque eu fico ansiosa, porque eu sei que tu também quer falar, e daí eu quero falar, e daí eu quero, não quero te interromper. Mas hum, é, eu, eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas é um negócio assim. Deixa eu ver se eu me lembro, tá? Mas é no sentido de. Hum, Poxa, eu, eu esqueci, me fugiu, sabe? Você Faz falava isso. a serviço de algo maior, que quer permitir a manifestação. Não, lembrei, maior. lembrei, lembrei, lembrei. <risos> lembrei. Não, não. Assim, né, eu escutei numa reportagem esses dias um cara que eu, que eu admiro muito falando, que é o Jacob, ele falando o seguinte, né, que perguntaram para ele uh, se ele acreditava em Deus. E ele disse assim, não, eu não acredito em Deus. Né? Porque na verdade Deus não tem como explicar. Deus, na verdade, precisa ser experienciado, né? A gente sente isso. Deus, né? A gente sente essa presença de algo maior, né? Então é isso que eu queria colocar que me veio antes quando eu estava falando, falando, me veio isso, eu falei, vou ter que falar sobre isso, porque eu acho muito importante, né? Que assim a gente não isso. consegue às vezes explicar racionalmente o que acontece nesse né, mundo espiritual, né? Isso eu ia falar. Explicar é muito difícil. É, eu acho até uma pretensão humana tentar entender, Deus. Né? <risos> né? A gente eu... tem essa necessidade, às vezes, de explicar, né? Então, quando eu falo, quando eu coloco a serviço de algo maior, tinha gente que falava assim, nossa, é, quando eu fazia lives, aparecia aqueles haters, nossa, que pretensão desse cara. E, geralmente alguém que conhecia meu trabalho já dava uma cacetada na pessoa e falava, então vai conhecer o trabalho dele para você saber o que é, porque hoje eu estou a serviço de algo maior. O que é estar a serviço de algo maior? é você ser, né? Se você já nasceu com características, você já nasceu com aptidões, é desenvolver tudo isso que já te colocaram. E o motivo de terem te colocado isso é muito maior. Eu nunca imaginei que eu ia fazer músicas de conexão, que eu ia escrever, eu fazia boas redações quando era garoto, que eu ia ter um programa de rádio, eu nunca imaginei, né? E de repente, depois dessa cacetada, principalmente depois dessa cacetada de 2007, tudo se. Né, eu percebi que estava tudo junto, tudo unido e que minha música.. Eu falei, poxa, como eu sou um cara abençoado de fazer música, de tocar, de cantar, de escrever, de dar aula. Então, peraí. Opa, eu não sou melhor que ninguém. Por que, que eu tenho tudo isso? Opa, eu, inteligente eu sou. Falei, peraí, se me deram tudo isso, eu vou usar. Eu estou fazendo algo que não me não, não, não né? Eu não me sinto eu tenho que esse lugar né? com, com esses talentos e, e, e não botar isso para expandir. E eu tive vários ensaios, eu tive, eu tive uma vez um pesadelo bem antes de 2007 e vieram um monte de músicas, Eu fiquei um, acho que eu demorei uns três dias para dormir direito. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso nunca. Letras de conexão ensinar as pessoas, eu não estou nem resolvido ainda. E, e algo, algo dentro de mim falou assim, meu, vai fazendo, você não vai para você entender, para você fazer. Né? Bem assim, bem assim. Entendeu? Não, Está então, sabe... tá muito elaborado o que é serviço de alma maior. É a gente usar, e todo mundo tem, né? Tem, todo mundo tem, todas as respostas estão dentro da gente. Usar aquilo que a gente tem para atingir um patamar de pessoas. Eu não sou youtuber, você já percebeu isso. Meu canal do Instagram, lá eu ponho. Eu ponho uma live de assim, de anão, uma história de assim, de anão. Faz tempo que eu não faço live, mas eu estou muito conectado com, com tudo que está acontecendo. Deixo para o pessoal da sua geração, que acho que tem muito talento para isso também, parabéns. É, sabe, é, Conectar. mas vira e mexe, eu sou muito consultado é, por essas questões. É uma, a editora está cobrando meu segundo livro, Amadas. Madras, eu falei, olha, eu estou em um período de férias, eu vou pensar um sabão mesmo. É, eu acho que eu acertei na veia desse livro e eu queria acertar de novo, né? Então, eu, deixa, deixa eu puxar minha conexão aqui, para ver se ela escreve mais uma vez através de mim. Então, aí você está a serviço de alguma Tomara que sim. Oh, a Mabel falou assim: então é Deus falando comigo? Sim, é Deus falando contigo, o universo, ele está, com a, está <risos> se comunicando com a gente o tempo inteiro. E ela ainda complementou dizendo assim. Ele é muito divertido, é que na verdade, assim, ó, nós somos deuses, né? nós somos Deus também, nós somos um fragmento Jesus desse fala, Deus, a gente está sempre essa comunicação, né? interno e externo. Então, sim, é Deus se comunicando contigo, observe o que ele está te comunicando. Mabel, né? Olha, Mabel, tem várias. Tem... Jesus, na Bíblia tá, Jesus fala a voz é de Deus. Mas eu conheci um grande guru na Índia, chamado Shiri, Bhagavan, Senhor Bhagavan, e ele deu uma entrevista para uma emissora, não sei se foi alemã, emissora, e a menina falou para ele, aquela coisa de repórter mesmo, que ela, né, ela isso, falou para ele falou, Bhagavan, é verdade o que você diz? Que, né, que o senhor diz que o senhor é Deus? Não é muita pretensão o senhor dizer que o senhor é Deus? Aí ele respondeu para ela, eu sou Deus e você também. A diferença entre nós dois é que eu sei que eu sou Deus. <risos> né? Ai, Que lindo! <risos> Então, é muito forte. Né? O cara realmente está lá. E isso é o meu papel. Você, resumindo, você também é Deus, mano. Só isso, né? A Juliana também é Deus, né? Claro que cada uma na sua manifestação. Uh, então, sabe que tu contando a tua história, eu me identifiquei muito, né? Não sei se a gente chegou a conversar sobre isso alguma vez, mas quando eu comecei a, a passar pelo meu processo de despertar, ele também foi bem uhum. forte, tá? Eu comecei a ter muitas experiências e recebendo enxurradas de informação, inclusive dentro desse processo todo, né? Que eu também teve, chegou um momento que eu fiquei naquela de tipo assim, gente, acho que eu vou avisar minha família e pedir para me internar porque eu não tô não tô bem da cabeça, tá acontecendo muita coisa estranha que eu não sabia identificar o que era, né? Até por isso uhum. que eu fui buscar muita informação e fazer muitos cursos, né? É, e, e graças a Deus sempre vieram né as pessoas certas no meu caminho para poder me auxiliar nesse nessa trajetória né desse despertar uhum. uh, né cada um no seu tempo de despertar e um ajudando o outro e acabou que eu essa enxurrada toda que foi me uh, me dada no momento né Fez com que eu, então, criasse o meu curso do DEI, né? Que é um curso de despertar espiritual, que, me, que, na verdade, eu reescrevi como se fosse a minha própria trajetória do despertar. Entendi, então, né? Inicialmente, achei que seria um livro, né? Que também, futuramente, pode ser que eu, que eu publique como livro. Mas depois eu entendi que não, que era uma vivência, né? Para ajudar as pessoas que estariam começando a despertar. Porque eles pediram para mim transcrever e colocar na ordem de como foi conscientemente, né? É, como aconteceu comigo, né? Então, fazer, assim, esse desenho desse processo. Então, é, é, esse curso é, é muito bom porque ele ajuda pessoas, assim, é, que estão se atraindo, inclusive, por terapias diversas, né? Por exemplo, as pessoas fazem curso de constelação, fazem curso de reiki, fazem curso disso, daquilo, só que elas não têm uma base de entendimento, né? Então, a gente tem que lapidar essas camadas. Então, eu gosto muito. E ah, dentro legal. desse processo também, eu acabei acessando os meus incensos, né, porque eu me vi numa outra vida, numa outra jornada aí, manipulando essas energias xamânicas, né, eu via eu manipulando muitas ervas e fazendo incensos, né, e na época eu lembro que eu não, não sabia, nunca tinha visto incenso assim, e daí me veio tudo que era pra mim fazer, me falaram as ervas que era para mim usar, e eu comecei a pesquisar, eu lembro que eu fiquei uma madrugada inteira, alucinada, pesquisando as informações, e daí depois que eu testei os incensos, as pessoas chegavam lá em casa e me falavam assim: "Ah, o que é isso?" Eu: "Ah, é uns incensos naturais". E daí as pessoas: "Ah, eu também quero", e tal. Daí eu comecei a pensar: "Cara, né? Se eu fiz para mim, é bom para mim, é uma coisa que eu já fazia, quem sabe eu vou começar a comercializar". Então eu lembro que eu pesquisei na internet, não tinha na internet esses incensos naturais. Claro que existia, né, pessoas fazendo, obviamente, mas na internet ainda não era publicado. E eu comecei a publicar, então, e hoje em dia tem várias pessoas fazendo, né? Então, assim, a gente vê que tem muitas pessoas passando por esses processos de despertar e resgatando essas memórias ancestrais, né? E ancestrais não só da nossa família, como também da nossa ancestralidade de alma, né? O que a gente já viveu em outras jornadas. E daí, então... Eu quero pedir, então, para te explicar, né? Para as pessoas que estão querendo de paraquedas aqui no meu canal, né? que Inclusive, quem tiver perguntas, aproveita, podem fazer. Se a gente conseguir encaixar, a gente vai colocar, até para a gente não se passar uhum. muito é, na live. Mas eu quero que, que você explique o que, que é a constelação familiar, a constelação tá. sistêmica, enfim, né, no, assim, de uma forma sucinta, no teu ponto de vista, depois de tantos anos de trabalho com essa ferramenta. Toma. Eu vou primeiro usar as palavras do Beto, que foi o primeiro, né? Verde falou, ao contrário do que alguns discípulos dele dizem, ele não inventou a constelação. A constelação foi algo que caiu na cabeça dele, é, na percepção maior. Né? Então, é, é algo que já existia, esse campo sempre já existiu, essa percepção. Alguém que nunca ouviu falar da palavra constelação já constelou alguém. Isto é, você que está ouvindo aí, você já deve ter falado algo para alguém perto de você, essa pessoa entrar num transe e falar. Ou essa pessoa não fala nada, mas mais tarde ela dizer que aquilo mexeu profundamente com ela. O que aconteceu ali? Sem perceber, você acessou o campo dessa pessoa e você disse: a sua essência, eu chamo de essência, a chama de alma, é, a sua essência falou com a essência daquela pessoa. E nesse âmbito acontecem muitas coisas muito mais profundas do que eu falar como pessoa. O que eu falar diretamente para Juliana aqui não vai ter tanto impacto como se a minha essência conversar com a essência dela, porque aqui está implícito a minha psique, a minha espiritualidade, a minha consciência e a dela também. E esses dois foram feitos para se entender. Esses dois foram feitos para se inteirar. Então, os antigos, Bert consumou o seu trabalho na África, né? Eu falo muita coisa errada de Bert Hegner, ele teve no mundo inteiro e terminou o seu trabalho na África e lá ele percebeu que existia esse campo. E que esse campo, de, que depois ele foi cientificar com um cara muito louco que eu conheci pessoalmente, chamado Rupert Sheldrake, é um inglês que tinha a teoria de ressonância morfogenética, depois virou lei da, da, da ressonância morfogenética ele foi fundamentar isso as coisas que ele viu ali, através das regras ancestrais que eram do xamanismo pertencimento ou a, a mulher que limpava o peixe ela não queria ser pajé ela está tão plena ali a mãe dela era a mulher que limpava o peixe a filha dela também vai ser ela está tão plena ali a nossa sociedade, não. A pessoa quer trabalhar... Não estou dizendo que está errado, a gente foi tá criado assim. É, de, vai trabalhar de recepcionista, ela não está pensando em ser gerente. Né? Então, olha que interessante. Equilíbrio de troca, quer dizer, esses povos nativos, esses povos que eu chamo de primitivos, primitivo é quem vem primeiro, é grande. Né? Eu falo isso no meu livro. Esses povos é, primitivos, grandes, é, nativos... Eles tinham um equilíbrio de troca com a natureza fabuloso e com as relações também. Então, beto observando isso, também trouxe essa ordem. Ah, e depois, ah, o equilíbrio de troca, o, o, né, a hierarquia, ele percebia que aquele que vem antes tem mais força, ele não é melhor, tem mais força. Né? Então, isso está impresso no teu irmão mais velho, é, no teu pai, na tua mãe, independentemente do que isso aconteceu, etc., etc., e falam muita bobagem criticando a constelação sem o entendimento da profundidade. Isso é muito antropológico, porque Bert também era antropólogo. né? Então, a constelação, ele percebeu esse esse poder dessa ordem e percebeu que não havia nada errado com a sociedade. Simplesmente, havia um amor em desordem. Isto é, eu fico com raiva da Ju não é porque a raiva surgiu, é porque eu não fui amado em algum momento. Faz sentido? Né? Pega-me você. Então, não existe o ódio, existe alguém que não foi amado, existe um amor, é desordio. Olha como é mais simples. E aí, dessa maneira, Bert foi buscar ferramentas para pegar aquela plenitude que ele viu naquela sociedade é, nativas primitivas ancestrais e trazer para nossa sociedade que pela competitividade pela formação é, cartesiana né ou montesiano é, incentivava a competição incentivava o vencer vencer quem né, vencer o quê? então e, e isso provocava uma certa uma certa muita desordem então ele trouxe regras para colocar isso em ordem mas Berth não aprendeu as falas. Eu falo isso no meu curso, né, Júlio? Berth foi lá, teve a humildade de bater na porta do senhor Freud para né, cientificar isso sobre a ótica da psicanálise, e bateu na porta de Moreno, eu estudei psicodrama também, sou apaixonado. É, é daí que vem os representantes, tá? Na constelação. É, tem várias ferramentas no psicodrama, como, por exemplo, a inversão de papéis. né? Então, eles... Ele também observou esse trânsito Pet foi lá em Erickson para perceber qual que era o transe da constelação do pai da hipnose, né? Uh, bateu em Gregory Bateson, que é o cara que inventou o pensamento sistêmico muito antes de Berg. A terapia familiar de Virginia Satir, uma inglesa. Quer dizer, o cara é tão bom, ele percebeu tudo aquilo. Ele falou: agora eu quero fundamentar cientificamente tudo isso Perfeito. E, Perfeito. e criou e criou as ferramentas mas eu, era, a gente necessário, nunca pode era necessário esse é. caminho todo e esse trabalho que ele acabou tudo. desenvolvendo, né? Esse caminho que ele trilhou foi um brilhante e mais para trazer essa percepção maior é, não técnicas, né? Constelação não é uma técnica. A constelação é uma observação sobre as regras da vida onde tudo fica mais fácil. Pronto, É, é só isso. Então é constelar vem de uma expressão alemã, que não tem tradução, né? por isso que virou constelação familiar. Mas, enfim, é, hoje é algo super consumado. Foi criticada a constelação porque algumas pessoas pouco embasadas é, começaram a criticar Bertrand Hennig, sem saber que ele escreveu a obra dele toda em 1970, 74, e ali tinha terminologias, ali a mulher tinha que seguir o marido mesmo, ali o filho o filho pedia a bênção para o pai, e começaram a usar, né de, de dizer, nossa, como isso era como isso é imposição? Não, isso também se desenvolveu, isso foi trazido de uma maneira muito especial para colocar o amor em ordem. Então, constelar é olhar. E aí que eu quero chegar no nosso papo, é O nosso papo é sobre o despertar. Né? O que é despertar? Despertar da consciência. Como é que eu vou despertar a consciência? Expandindo a consciência. Como é que eu expando a consciência? Olha, a minha consciência se divide em parte consciente e parte inconsciente. Sendo que essa parte inconsciente é 99%. Né? Aquilo que a gente pensa, que sabe da gente. Então, constelar é olhar para, as minhas, para os meus padrões conscientes, para a dor e... Pelo inconsciente, eu perceber a causa, porque a dor ainda é sintoma. Por que, que eu repito esse tipo de relacionamento tóxico? Por que, Por que, que eu ganho dinheiro e depois eu perco? Tem algo mais profundo? Né? O consciente é a repetição do padrão. Então, o despertar é eu olhar né, tudo aquilo que eu olho, olhar para os meus medos, para as minhas sombras, para as minhas carências, incompetências, é, com muito amor percebendo que eu, na verdade, em algum momento eu me senti amado e fui desenvolvendo reações. Né? Olha a psicanálise pegando forte. Então, e olhar, olhar, né? por que, que eu não gosto de determinadas pessoas, por que, que eu tenho esse padrão, às vezes, de bloquear todo mundo no Facebook, como está esse pessoal brigando por direita e esquerda aí, você não tem gente tirando proveito disso. Né? Então, é, e esse ódio, olhar que isso gera um ódio no coletivo e que eu não posso permitir que isso me pegue. Porque o inconsciente coletivo também tem muita influência sobre a gente. Esse medo, na época da pandemia, esse medo de morrer, fez muita gente morrer de medo. Fez muita gente dar uma pirada. Né? Eu tenho que perceber que, independente do que esteja acontecendo, eu não posso deixar o coletivo é, né? influenciar sobre o, as, as minhas ações perto das pessoas que eu amo, perto do meu trabalho, né? Etc, etc. Então, despertar não é iluminar, não é, ninguém, não é tornar ninguém um guru. Despertar é fazer uma pessoa tão consciente da sua sombra e da sua luz e usar isso, linkando com o nosso papo no começo, a serviço de algo maior, estar a serviço da vida. Como é que está a serviço de algo maior? Vivendo. Você quer expandir a consciência? Legal. Mas não usa isso como fuga. A tua missão só vai olhar para você quando você estiver na vida, estiver no jogo. Isto é, é vivendo com as pessoas, não adianta, eu, eu pego muita gente, uh, Ju, que usa a espiritualidade, achando que está no caminho, não está, ela está indo para fuga, ela está fugindo. Existem, nos trabalhos espirituais, muita gente fugindo, eu diria que é a maioria. É gente que não consegue se relacionar com a família, não consegue um relacionamento saudável, não consegue parar no emprego não conseguem ter um, um básico de prosperidade, prosperidade não é dinheiro, né? são de alegria, plenitude, tudo. E aí é fácil, deixa eu procurar um grupo, grupo espiritual, e lá né, ela está se escondendo da incompetência, que eu falei das minhas incompetências, de olhar para os meus padrões. Então, a espiritualidade ela vai te ver muito melhor se você tiver no jogo aqui, ela vai falar, esse é guerreiro, né? E está usando as coisas que aprendeu lá, aqui, e tá botando essa força de plenitude aqui para ajudar lá. Aí é despertar. Aí é estar tá no jogo. Hum. E a tua missão começa a aparecer de uma maneira muito, muito mais fácil. As coisas começam a corroborar, colaborar, aí vai. Então é isso. Então, tu parou eu... de falar bem na hora que eu fui tomar minha aguinha aqui, né? Ai... É, não tem problema. Foi bom todo mundo de água, isso tomar também. Minha... Então, assim, ó, gente, pra quem nunca participou de uma constelação familiar, eu vou explicar pra vocês, tá? Algumas coisas básicas, né? Porque assim, a gente tá escutando o Paulo falar, explicar maravilhosamente bem, né? Ele é um ser muito iluminado, eu amo ele, amo, amo escutar ele, né? Então, assim, é... e como eu acabei comprando o curso dele, então eu tenho os vídeos lá, posso escutar sempre a hora que eu quiser, né? Às vezes eu só tô, tô escutando assim, me emociono e entro nas histórias, dei um manual de professor maravilhoso da minha vida! <risos> Ele dá risada, né, professor? Eu sou muito espontânea. Então assim, ó, gente, é, a constelação familiar, por exemplo. Assim, a primeira vez que eu fui participar eu, foi antes da pandemia, né? Claro, bem antes da pandemia. E, convidada por uma amiga minha, né? A Carla Feijó que também hoje em dia é consteladora. Na época ela só participava e foi presencial, tá? Então assim. A gente vai lá, tem o constelador, né? Eu já vi mais de um constelador trabalhando junto, mas uh, a primeira vez que eu fui era uma consteladora só. É... Daí, no caso, a pessoa que ia estar sendo constelada, né? E as pessoas que foram para participar dessa constelação. Daí. Que a... Isso, é que daí foram assistidas, aí dentro dessas pessoas que estavam assistindo, algumas foram convidadas na hora para representar pessoas né, da família né ou da convivência dessa pessoa que estava sendo constelada, tá? Então, assim, que nem uma hora que ele falou, né é, como se fosse um teatro e tal, não sei se vocês observaram mas é como se fosse isso as representações né que as pessoas estão fazendo ali na hora elas entram no campo na né? que a gente fala a gente Exatamente. entra no campo esse a diferença campo é... do teatro do teatro a pessoa está atuando em cima de um papel determinado isso. e o representante então cabe ao professorado esvaziar esse representante e dizer faça nada você é. não tem que ajudar né eu, eu pego muito pesado com, com meus alunos sobre isso é a de se alinhar muito bem esses representantes. É, faça nada porque tem um campo maior que faça. Então, é, por isso que eu, a gente tem que repudiar essa história. De, não é um teatro porque o teatro ainda tem a intervenção da pessoa. Não, é um campo Sim. que a pessoa não, se não, permite. Para a pessoa entenderem, né? Que tu falou uma hora ali que tem um estudo e tal que traz toda essa simbologia, né? Mas assim, hum. quem está ali não está atuando, gente, tá? É um campo de energia. E daí até é bom, eu gosto, quando as pessoas não falam qual é o papel que tu tem. Não fala se tu tá fazendo papel da mãe, se tá fazendo papel da alegria, se tá fazendo papel... Enfim, não fala. Que daí... Fica... De lado. De lado. Porque às vezes, eu já percebi em algumas constelações, que às vezes tem gente que já participou de uma, muita constelação ou que estuda constelação, e daí quando sabe o papel que tá fazendo, elas tentam, de certa forma... É, julgar, né? Elas julgam no racional e elas tentam ajudar como elas no racional. Então é assim, não pode fazer isso, né? A gente tem que sentir entrar no campo, porque daí tu sente assim às vezes, né? O que que tu sente quando tu olha para essa pessoa? Daí a pessoa ali na hora, nossa, eu não consigo olhar para essa pessoa, eu tô de costas para essa pessoa. Né? Eu não, não consigo tocar nessa pessoa. Daí o constelador começa a trazer, né, as frases ali, as informações para poder trazer esse amor, né, essa reconciliação para o processo. E daí, de repente, a pessoa fala assim... E agora o que tu está sentindo? ah Agora eu gosto dessa pessoa, estou me sentindo bem aqui perto dessa pessoa, eu consigo então, olhar para essa pessoa. Então, o que, que aconteceu ali? A essência, né, o campo levou a essência de uma pessoa a olhar para a essência daquela pessoa. o que que o SAMI, o juiz lá de é em São Paulo, ele consegue, de cada 100, 100 ações da justiça, tem, ele consegue uma média de 86% da cor, então 86%. Então, aquele casal que está lá, que foi representado, aquela mulher não vai perdoar o marido, o marido não vai perdoar a mulher, a mulher está usando o filho contra o marido, o marido traiu a mulher, sacaneou dinheiro. Mas algo foi tocado nessas essências, a ponto de um percebedor do outro, e esse casal vai ter uma dinâmica diferente nessa separação. Muitas vezes, coisas estavam indo para o litigioso, né? acabou sendo feita de uma maneira tão amistosa, tão amorosa. Então, isso é colocar... O... Uma coisa que a gente tem que colocar, e o que é importante é qual é a função de uma constelação. A função de uma constelação não é trazer um resultado. A função de uma constelação é mudar a percepção sobre aquela história para que... Ela desencana de uma maneira, essa pessoa desencana de uma maneira tão legal que possa vir um resultado. Mas se não vier também, ela vai perceber que o não vir do um resultado está levando ela para uma outra percepção. Né? Então vou dar um exemplo latente aqui. É uma parceira minha de São Paulo. Ela queria trocar o nome dela e ela não conseguia. Depois aconteceu uma história é mais comprida. O que aconteceu quando acabou a constelação? Ela percebeu que a madrasta que obrigou ela a usar um nome que, era, é, que não era o da mãe, né? que a mãe dela faleceu, tal, tal. Ela perdeu a mãe, depois a madrasta colocou o nome dela quando ela era adolescente, e ela não conseguia definir o um nome anterior. E ela, ela percebeu que isso estava acontecendo para ela, para ela olhar para a história do pai com a madrasta, para a história da mãe, que o amor da mãe continuava com ela a vida inteira, apesar dela ter perdido a mãe. Quer dizer, o que ela ganhou ali é muito maior, que se entrega muito mais, mano, do que só ela ter conseguido mudar o nome que ela acabou conseguindo sim. Acabou a constelação, ela falou assim, falei, e agora? Falou, tanto faz, eu estou tão bem com tudo isso, né? claro que ela estava tão desencanada que em pouco tempo ela teve resultado. A gente tem o Armando Austragésimo, é professor de, xam... de massagem xamânica, muito conhecido no Brasil, ele trouxe uma casa pra... que ele não conseguia vender há 17 anos, o primeiro casamento dele, a casa. Pergunta para ele, o pessoal do Xamanismo, sabe? O irmão de São Paulo que dá aula de Xamanismo, aliás, ele está passando por um processo aí, uma grande luz para ele. É, ele vendeu a casa em 37 dias depois de uma constelação. Que incrível. Quando a gente fez, é, a, gente fez a constelação, a intenção não era vender a casa, é entender, mas não é entender aqui, é, né? O porquê essa casa, que é, tem uma energia, ela está chateada a maneira como ela foi objeto de disputa, etc., etc., etc. Claro que eu não vou mudar a constelação, cada caso é um caso, mas quando isso é olhado, sob essa ótica de colocar o humor em ordem que eu expliquei no começo, fica tudo mais fácil. Então, a gente não entrou na constelação para vender a casa, a gente entrou para haver um entendimento do porquê a casa não era vendida e, claro, que tudo fica fácil. Né? Então, essa questão pega na percepção. Se eu quiser entregar um resultado, por isso que aquela explicação inicial, que está chegando agora, discutir depois, é fundamental. Se eu quiser só entregar um resultado, eu não estou preocupado com a percepção, eu estou preocupado com o evento. E não vai acontecer. Eu só consigo mudar algo quando eu expando a minha percepção a ponto de mudar a percepção. Isso está é implícito, consciente e inconsciente. E aí, eu consigo chegar perto desse resultado desse desse evento que não, que está contraditório a mim uma outra percepção e essa percepção é que muda tudo tá? É, então eu acho isso fantástico na constelação né porque ali na, na, conforme começa a se apresentar as coisas né a gente consegue ter uma uma percepção um entendimento porque a gente vê o que está acontecendo a gente então sente às vezes o que pessoas lá do passado lá da ancestralidade da gente sentia né ou, ou sentiu, ou o que, que aconteceu? Já vi casos serem desvendados, que a família inteira nunca, não sabia do que estava acontecendo, e daí entenderam então o que estava acontecendo. Isso né? assim, é fantástico, já vi várias, vários casos, assim. imagina tu, né? Imagina o que, que tu já, é, já viu vi Eu já vi, eu fiz um estudo é, desse tempo todo aí, está é, chegando aí a 6.500 constelações. É, Estou tentando levantar, mais ou menos, eu não tenho esse numerizado, né? é, trabalho Trabalhos de final de semana, é, um workshop com 18 constelações, é, com tanta história, com tanta formação. E eu vi muita coisa, esses segredos de família. Eu gosto de uma frase, é, o segredo só é revelado quando é necessário, mas aparecem muitos segredos de família, muitas eu histórias. Eu desvendei né? várias coisas da minha família já, e eu sei que tem muito é. mais, né? É. Aparecem muitas histórias, mas eu digo que o que vale é aqui na frente, né? A constelação não é só algo da minha avó, bisavó e tataravó se isso não mudar a minha percepção, né? E quando eu mudo aqui, eu mudo meu sistema também. Quando eu Uta. mudo a minha percepção, quando alguém muda, o que está em volta muda, né? Muda. Então, então, tudo aquilo que acontece, você falou dos representantes, não é à toa que a pessoa cai naquele papel, ela fala, isso aqui me é minha história, eu representei, meu problema eu representei. É, eu ia Hã? falar isso, né? que bom que é. você falou, né? isso é. é importante falar. É muito mágico, e mexe com as pessoas que estão ligadas àquelas pessoas que foram assistir uma constelação. Né? Então, é, é, muito, porque... é muito, muito, é porque assim, ó, uh, uh, uh, Paulo, eu vou pedir para te cuidar, porque às vezes tu fica assim, cortado, e eu, eu entro num, num pânico aqui. <risos> eu Tô tenho toque às conta. vezes. É, então assim, ó, as pessoas quando sentem de participar de uma constelação é porque provavelmente isso está ressoando com o campo, né, com a informação do campo dela. Então, por exemplo, a primeira vez que eu participei de uma constelação, eu fui para assistir, né? eu nem participei como representante, eu só assisti. Mas eu chorava muito, eu fiz muitas limpezas ali porque eu comecei vendo a cena do que estava acontecendo com a família daquela pessoa Fez todo sentido para mim, porque era, era uma representação com a minha mãe, era a história minha com a minha mãe e eu chorei Nossa. muito, e aquilo abriu é a dor que você caiu ali naquele dia, naquele total, momento. Total, total, total. Então, assim, quando vocês sentirem de fazer uma constelação, de participar, ao menos para assistir, façam, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, porque nem eu falei, né? A primeira vez que eu participei foi presencial, né? Presencial com as pessoas todo mundo reunido ali no mesmo espaço. Depois acabou vindo a pandemia e daí algumas pessoas começaram a fazer online, tá? Então, assim, já participei de muitas constelações que é pera aí, online. Peraí, peraí, peraí, pera pera A constelação online já existia. Ela teve uma, uma questão muito mais ratificada, tanto é que eu, eu pegava muito forte com os meus alunos. E só falavam, Paulo, já posso atender online? Eu falei, bom, primeiro que se sentir é seu, mas olha que você, para atender online, você precisa ter uma tarimba, tá? Como é que está a tua experiência presencial, seja, individual, porque a constelação também, já que você falou que a gente está falando com o público leigo, ela tem ferramentas para atender individual, não é só bonecos, tem as âncoras também, enfim, né? Ah, você está bem no individual, para você atender uma pessoa online? Pergunta para os meus alunos, e pegava muito forte com isso, É né, para não virar uma coisa banalizada. E aí veio a pandemia, e eu... Esse pessoal, esse pessoal que, treinou, que treinou, que já estava atendendo online, deitou e rolou, óbvio. Consegui a leitura de campo Eu tenho alunos que têm resultados maravilhosos. O mais gostoso é escutar alguém me encontrar na rua e falar Paulo, eu fiz uma constelação com um aluno seu, ou com uma aluna sua. É muito melhor do que falar. Eu encontro pessoas que falam assim, nossa, Paulo, você mudou a vida da minha irmã, tal, tal. Isso não me toca tanto. Mas quando alguém fala assim, nossa, fiz uma constelação com um aluno, sinto, aquilo mudou a vida. Aí eu gosto, me, ah. me chama mais atenção. É, de verdade, é assim que eu sei. Quando eu começar a atender com constelação futuramente, quando eu estiver segura, né, e terminar o curso e tudo mais, quando eu receber depoimentos de feedbacks positivos, eu vou te mandar. Tá bom, será muito bem eu recebido com sucesso. Mas só terminando, então, essa coisa não veio da pandemia. Tanto é que muita gente fez um curso de constelação lá. Pô, constelação é muito sério, gente. Aliás, qualquer trabalho. O teu trabalho é um trabalho sério. Uma pessoa não pode ver você aí e, de repente, tentar usar uma outra pessoa de cobaia tentando fazer o trabalho da Juliana. Não pode. Então, o que aconteceu aí? Começaram a fazer os cursos online aí de, de, de três horas e querer atender pessoas com constelação. Isso a gente começou a ver. Pô, por isso que eu falo essa questão da tarifa. Então, eu, eu recebo, vira e mexe, pessoas eu fiz uma constelação, mas não foi legal. Eu fiz uma constelação, aquilo para mim não era constelação. Por quê? Porque todo mundo banalizou. Ah, já que pode atender online, eu vou até trabalhar aqui em casa e. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu costumo dizer: online funciona? Funciona perfeitamente. Quando você tem um profissional adequado no outro lado, tá? Não tem problema. Escolham, gente. Cuidado. Tem muita gente que, sabe, tá, tá, tá no desespero, tá numa história. Uh, um curador, ele tem que passar por muitos processos, ele tem que passar por muitas histórias, ele tem que experienciar, ele tem que estagiar, ele tem que ser supervisionado. né? Não é uma coisa assim, pá, pum. Né? E. Sim. Do jeito que houve essa abertura pra, pela internet, e eu não sou um cara retrógrado, estou aberto, se não a gente não tava aqui hoje, sou grato, né? É, houve também uma banalização. que eu falei, opa, os meus alunos sabem né? como eu peguei forte nisso. Cuidado, gente, cuidado. É, não entra na onda desse pessoal que está tá oferecendo é, atendimento online. Tenta ver, tenta saber, né? Pede para a pessoa tentar saber quem é o profissional, qual é a carga que essa pessoa tem. Bom, a gente está mexendo com vidas, está mexendo com sistemas. né? Tem que ser algo muito responsável, muito muito perceptivo mesmo. sabe? Tem que ser algo de alma mesmo, não é algo visando pagar a conta no final da conta do mês. né? Aliás, isso não começou só com a constelação. né? Isso começou antes de ter o trabalho online, Uh, o Berti, ele, ele pegava forte com psicólogos, né? Uh, ele falava o seguinte, ele falava, uh, cuidado, né? quando você está uh, fazendo terapia há mais, de, né? há mais de um ano, pô, é sinal que virou amiguinho do terapeuta, virou fonte de renda do, do, do psicoterapeuta, né? Então, toma cuidado com isso. você. Uh, alguém tem que te ensinar a, a, a você a se perceber e não ficar te dando migalhinhas. Então, isso já vinha vindo. Já vinha vindo e as pessoas usaram a questão online para usar isso. E aí a gente pega, viu, Jô? Pega muita gente que falou, ó, agora sim eu fiz uma constelação. Sabe? Porque vai procurar um profissional, vai procurar uma história grande, né? Isso é, é. É. Tá, mas enfim, eu não sabia né, que, na verdade, o online não começou pela pandemia. É que eu conheci ao online só depois da pandemia, porque antes eu sempre é você fazia é Porque Que você é novinha. É. É, é, claro, eu a constelação, acho que. Não, mas é verdade, eu conheci a constelação, acho que foi em 2018, tá? Hum, é. E daí, 2020, que foi na pandemia, que eu descobri que existia online. Só que assim, eu pensei na época, sempre assim eu pensei, ah, mas online, não sei, né? Porque eu presenciei né? ali na, na né? sentindo as pessoas, enfim, as emoções, hum. né? É, o calor do suor. <risos> ah, mas você, você. Ah, e você já, já, já tem uma vivência online também, né? Você já fazia umas histórias online? Sim, igual? eu fazia as letras de registros. Mas mesmo assim, eu pensei assim: como é que vai ser esse negócio em grupo, né? Coletivo ali online, enfim. Daí fiquei meio curiosa, fui participar e vi ah, realmente. É ah, é E é engraçado que eu percebi assim, ó, que até. É, parece que até a internet, às vezes, ela entra no campo, porque, assim, às vezes a pessoa Pode? tenta entrar, cai, cai, tipo assim, a pessoa não consegue entrar. Daí a gente percebe que, na verdade, é, é, o campo que a pessoa está representando, ela tá tipo assim, não quer, nem, não quer nem conversa com a família. E daí ela não consegue entrar, de repente ela consegue entrar. É muito engraçado. Ó, oh, só para você ter uma base, eu fiz um trabalho que você nem sabe, né? Eu estou transmitindo online é, o toque do Despertar e as constelações. Eu, tô, eu gosto muito de fazer constelações sem fala. Então, quinta-feira passada, eu estava em São Paulo. Eu tenho uma base, ó, eu... Essa Faz dez dias. Eu tive mais de oito cidades esses últimos dez dias. Fiz tá? em Minas Gerais, fiz um trabalho numa fazenda é, de 1777. Enfim, tem história para te contar depois. Mas aí, quinta-feira passada, acabou a constelação. O carro de um não pegava, eu cheguei em casa, acendi a luz, queimou. Ah, teve um cara que foi trabalhar, as máquinas não funcionavam. Mexe com tanta energia. Pergunta para o meus eu, eu fiz um trabalho em Uberaba, um chão rachou, em Valinhos, queimou toda a instalação elétrica. Ah, o alarme do espaço Terra Luz em São Paulo, que eu ajudei a fundar lá, hoje é um dos espaços mais bonitos do Brasil, é onde eu atendo em São Paulo. O alarme pifou. E pifou todos os... os como, é que, como é que chama aquele negócio quando, quando acaba a força que dá energia para os computadores? O, sei lá. Queimou também. O sistema lá que dava... Enfim, depois uma constelação. Ah, Paulo, então vai queimar tudo e é ruim. Não, espera aí. A gente está mexendo com tanta energia que às vezes, para se regular, em vez de acontecer com você, com esse campo é sábio, acontecem algumas coisas sobrenaturais, né? é muito bonito isso, então a pessoa, a pessoa fala assim, nossa tem um, tem um texto escrito por médicos, dizendo o que acontece depois de uma constelação a pessoa pode ter diarreia, pode ter dor de cabeça, pode ter insônia, pode ter excesso de sono cada um responde, pode acontecer muitas limpezas pode ter febre uh, por quê? Porque a gente está mexendo com coisas muito grandes e tudo isso se ajusta de uma maneira fabulosa a ficar tudo bem. Mas é muita força que é gerada. A galera, é né? É, é, muita então, coisa. eu já aconteceu assim: de eu senti, tipo, porque eu entro no campo, às vezes, muitas horas antes de participar da constelação. Às, Aham, vezes, assim, às vezes aconteceu de eu estar no meu dia assim, e começar, sei lá, a sentir uma dor de cabeça, uma dor de barriga, alguma coisa assim. E ficar que estranho, que estranho, o que está acontecendo, né, e tal. E daí, nisso, a pessoa me manda um convite. Oi, tem uma constelação hoje de noite, tu quer participar? E eu, lá, ah, já estou no campo. Daí, eu participo, depois, você na constelação, acaba tudo. <risos> Sem dúvida. Mesmo porque a gente está a serviço. Isso é tá a serviço. Você vai lá, você é puxado para lá, trabalha uma coisa sua, porque você está a serviço, e todo um sistema é mexido com aquilo, tá? Sim. A gente tem, e... tem muitos de famosos. É, e outra coisa que eu quero trazer para as pessoas, né? Porque já que a gente está falando de constelação, a gente já está tá, tá terminando o nosso tempo, na verdade, né? Mas, só para vocês, para as pessoas entenderem os tipos de constelação que tem, né? É, que nem o Paulo falou ali que tem dois bonecos, tá? Eu já fiz dois bonecos uh, normal, assim, né? Na mesinha, e já fiz os bonecos na água. Eu gostei muito mais dos bonecos na água, né? Claro que pode ter sido, sei lá, constelado é meu no. É meu né? é meu Mas o é que assim, ó, o, que, que, o que, que eu gostei muito da constelação na água, tá? Que assim, ó, até eu tenho vontade de futuramente trabalhar muito com a constelação na água. Porque assim, ó, eu adoro, né? Tipo, eu sou muito conectada com a água. Mas assim, me chamou muita atenção porque assim, ó, gente, foi fantástico, assim, ó. Tava ali os bonequinhos, tá? E daí os bonequinhos, começou a constelação e tal, e os bonequinhos começaram meio que a caminhar para um lado, assim. E eu olhei aquilo e come... fiquei observando e pensei, tá... Mas é meio que óbvio, né? Porque, tipo, tá rolando um movimento na água, os bonequinhos vão seguir o movimento da onda da água e tá todo mundo indo pra ali. Eu quero ver agora como é que ela vai conseguir perceber o que, que cada um quer ali dentro, né? De repente, ela fala um comando, né? Uma frase ali da, da constelação e os bonequinhos fazem assim, ó. E começam a se espalhar e o conecta com a mãe, conecta com o pai e a filha vira de costas e não sei o que acontece e eu gente que loucura poder ver o sistema né tipo o campo se movimentando através da energia da água eu achei fantástico porque daí você assim, não tem o racional da consteladora falando entendeu é o que o boneco tá mostrando ah. na água cara é fantástico é a representação ah. das pessoas só que através dos bonecos na água muito achei muito eu, fantástico. Vamos lá. Não, você vê você já viu com cavalos como é que ela é ah, não, mas já me falaram do cavalo. Eu não hum. tive a oportunidade é. ainda, mas me falaram. É incrível. Agora, agora calma, que você... É, tem um pessoal da antiga ainda, que eu entendo que eles estavam ainda preservando as regras de Bete. É, você falou o racional do constelador, da consteladora. Hoje, isso caiu bastante, tá? Você isso que eu te falo, tem constelação sem falas. Você Se precisa ter uma constelação minha lá, lá, lá em São Paulo. Aqui em Floripa, eu não faço. A qualquer dia a gente vai fazer alguma coisa ali. Eu faço o campo de. Eu te ajudo a organizar. É. Vou organizar uma aqui em Floripa. É. Quer dizer, lá em Floripa, tá. né? Porque eu estou em Porto Alegre é. agora. Você não <risos> é em Porto Alegre? Então, é olha Alegre. só. É interessante isso. O racional, o campo não permite o racional. Tá? Uh, sempre que eu entendo o campo como maior. Mesmo que alguém queira manipular alguma coisa, tal, tal, tal, algo é tocado. Tá? O constelador não tem esse poder. Não tem. Esse campo é muito maior. Tá? Uh, por isso, que eu, quando eu vi alguma, alguma, algumas pseudo-sergistas falando algumas coisas de constelação, também você vê que foi, isso também não tem mais o mínimo sentido, porque eles não conseguiram o fundamental que falar. Ah, que era manipulado. Como é que é manipulado? Aí eu comecei a fazer as constelações sem falas para mostrar que não tem como manipular. O papel velado que você falou no começo, para ver que não tem como manipular. Então, a gente confia tanto nesse campo que... Então, você vê que isso, isso entrou com força e já também já, já se dissipou. Ah, e, e o baile continua, né? o baile segue. Então, o que acontece é, dentro desse campo, ele é manifestado, você gosta mais da água, porque você tem uma energia de água, está muito claro para mim na minha leitura. Mas é uma pessoa racional, uma pessoa até agnóstica, é muito bom você lá com, com os bonecos individual, porque... Você dá algumas respostas no racional puxando ela para o inconsciente. A constelação em grupo ela é fantástica para quem é sensível, mas ela também é bacana para trazer uma pessoa cética, principalmente quando eu velo os papéis, tal, tal, e a pessoa, né, quando eu faço em empresas, eu pego aquele pessoal um pouquinho mais. né? E é muito bonito que o pessoal falar, uau. É sempre, esse uau é o que mais acontece. Né? Uau. Uau. Eu realmente agora estou E aquela pessoa começa a dar um voto de confiança, o campo vai puxando ela. Quando você vê aquela pessoa que estava com aquele olhar, aquela postura de perna cruzada, braços cruzados, chorando, entrando no campo, caindo morto, as nossas constelações, as pessoas nem chamam, as pessoas já entram já no papel, né? já pede para entrar. Fora os movimentos de alma, Jô. Eu tenho filmado em uma constelação que eu fiz para o Brasil, eu fiz uma constelação para o Covid, eu fiz uma constelação com os meus alunos do simbólico, eu fiz uma constelação para o medo coletivo do Covid. É, esses movimentos, então, são fabulosos, porque o movimento de alma, a gente só põe ali. É, a gente é chamado a fazer aquilo e não tem intenção nenhuma, eu não, eu não sei nem o que vai acontecer. E aquilo é tudo colocar em ordem, é muito bonito. A gente terminou então... esse, essa do Brasil, só para você ver a gente terminou cantando aquarela brasileira é, um monte de incorporação porque existem as constelações onde se permitem os movimentos mediúnicos aí eu deixo o bicho pegar tá já, é, então acontece todas as os universados brasileiros dentro dessa constelação foi um negócio muito forte eu tenho um monte de testemunha e quando eu botar essa live tu aí que vai que pode ter posto com isso né falar eu tava lá e vi algo impressionante então, existem muitos tipos de constelação adequadas aos ambientes. Então, isso que eu queria chegar. Eu, numa empresa, eu não vou chegar com o tambor. Entendeu? É, o tambor está aqui dentro do meu coração. É, eu não vou chegar, Jekty, Nissan, algumas que eu posso citar. Eu não posso chegar com o tambor nas costas com os meus patuás que eu adoro. né? Eu tenho que chegar, sem assim, inclino como eu tô e levar o chamanismo no meu coração, levar as ferramentas dentro de mim. E quando eu ganho esse pessoal, aí tudo bem. Aí ele não. não então, é, mas o campo ele é multidimensional, ele permite tudo, ele permite a linguagem. Eu ensino meus alunos a não serem como eu a usar a sua própria medicina que cada um tem a sua. Então, olha a grandeza desse campo. Né? É por aí que a gente vê. Sim, não, quando tu falou lá dos cavalos, tá? Eu me lembrei que uma vez eu estava fazendo, uma, tava participando, né, de uma constelação com pessoas, né, presencial. E era dentro de uma casa, da casa da, da consteladora. E ela tinha um cachorro. E daí foi muito interessante, porque a gente estava ali constelando e tal, e de repente o cachorro entrou dentro do campo. Só que quando ele entrou... Gato, cachorro, aí, já, o cachorro já Já então, Algumas pessoas queriam meio que... Ah, né, o cachorro, tira o cachorro dela. Não, não. O cachorro está fazendo a parte dele. E nisso o cachorro começou a representar exatamente o que era. Tá foi muito, muito legal. Muito interessante. Sim. Eu já vi criança de dois anos entrar no campo uma hora e puxar a mãe e falar, mãe, temos que ir embora. Já vi crianças e... também participando. E você eu é vi sobre... que realmente aquela pessoa já tinha, o papel dela já tinha ido. Ela já tava... Eu falei, você pode ir, você está fora do papel. Foi a criança que apareceu e ela embora. Gato, cachorro. Ah, eu, fiz um eu fiz um movimento muito espontâneo, eu não esperava fazer isso. Eu fui no Beto Carreiro, aqui no sul, é, e conheci o Faís, que era o cavalo do Beto Carreiro, ele chegou perto de mim de repente, eu estava no movimento, pedi algumas respostas para ele, ele inclinou para um lado, para o outro. A Fran estava comigo na época, ela começou a ficar muito emocionada. Tinha uma mulher que não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eu ali na baia dele, viu? na A bala na... aconteceu espontaneamente com um o cavalo do Beto Carreiro. Então, tem muita história para contar. Tem muita... muito história. É. Paulo, meu professor querido, Uh, a gente vai ter que encerrar a live, né, porque a gente, uhum. né? a gente ainda quer fazer, a gente quer tocar uma música para as pessoas e tal, é mas antes da gente encerrar, eu quero te pedir um favor, eu quero que tu conte para as pessoas aí que não me conhecem, como foi a tua experiência com a leitura de registros acásticos que eu fiz para ti? Legal, Júlio, legal, bacana. Você tá, é, estava tá lembrando Na verdade, a, a leitura é muito uma leitura de campo, né que é um pouco o que o constelador legal. faz na hora legal. ali com as famílias. Legal. Não, e, é, bom, registro a Cássia, isto é, penso eu, tentando adivinhar o trabalho dela, que tem algo em mim que eu não compreendo, que está lá para ela ler, e impressionante, porque eram as respostas que eu estava buscando naquela semana. Se eu não me engano, a gente foi numa quinta-feira, não foi numa quinta-noite? Acho que foi uma quinta, hã? Huh? Ah, uma quinta-noite, como hoje, olha é que é engraçado. É, é verdade, eu não fazia live na época, né? essas ah, lives não. de encontros com ah. convidados ainda. Ah. Então, as respostas foram é, muito interessantes, assim, tipo as respostas que eu precisava naquele momento daquilo que eu estava vivendo, principalmente naquela semana. É, caiu algumas fichas na hora, outras que eu achei que não tinham tanto encaixe. Elas foram se apresentando assim muito rapidamente. É isso que eu tenho para falar. Ah, que legal! Que legal! Na minha memória, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na minha memória pós-Covid, né? Que eu tive Covid faz uns dois meses aí. Gente, como mexeu na minha memória, na minha memória assim de, é, de médio prazo? Quer dizer, eu não estou preocupado com isso, né? Não é assim. tem muito que vai colocar outras coisas aqui. As músicas tocando, eu não eu esqueci, mas que mexeu muito. <risos> Gosceu muito com a minha memória de eventos, acho que era para recetar. O Covid, é, esse sintoma, depois eu bati um papo com uma aluna médica, ela falou: não, é comum também. Falei, agora faz sentido. Olha que louco. Que bom, que bom. Sim. É assim, né? Porque é temporal, né? Então vem algumas coisas para agora e depois ajuda também. Tem gente que fez leitura comigo que às vezes passa um ano, dois anos, né? Eu te falei, ó, vai com calma, quando tu lembrar. É, o campo continua trabalhando, eu não tenho é. dúvida que alguma coisa que está acontecendo hoje comigo está tá, ligada àquele encontro, claro que sim. Claro, sim. Ó. Ah, que lindo! Maravilhoso! Ó, deixa eu te mostrar, o pessoal, o pessoal que está vendo e o pessoal que vai ver depois, depois eu divulgo para a minha lista, é, essa história de eu carregar o violão aqui, ó, não significa que eu estou preocupado em tocar não. A Samira Shaili, lá da que é a jornalista da Rádio Mundial, ela me entrevistou uma vez e ela falou ela me botou um apelido, o Samuel de Souza Paulo, outro cara, outro mestre que chama também falava assim: o Paulo é o homem dos três braços. Eu sempre andei com o violão assim. Eu, sempre, eu, tô, eu fico muito à vontade com o violão assim. O homem dos três braços. É, é como que isso aqui, isso aqui tivesse abrido o meu cardíaco. O violão aliado o meu cardíaco. Assim. Eu não faço de propósito. Quando eu vejo, eu já estou aqui. Assim. Então, sabe. Eu, eu adoro as tuas músicas, né? E eu escolhi uma música que é faz tipo tá até na minha playlist que eu escuto né frequentemente. Qual que é meu? É é é da felicidade, da felicidade. Ah, tá. Deixa eu contar então a história. Da... Quem está comigo essa, essa pessoa? Da felicidade, pura felicidade. Deixa eu contar a história dessa música. Vamos lá. Primeiro, é o seguinte. Eu seguinte, eu tenho, eu tenho, eu tenho um álbum chamado Consciência Cantada. Consciência com K, cantada com K. Está disponível em todas as plataformas. É, com certeza é cantada, Paulo César Oliveira com dois H no final. É, então, esse CD só tem música de conexão. Ele é muito elogiado. Tem uma música que você não, não citou, que é o Desperta hum. meu tambor. Uma adoro, vez mandaram. Adoro, adoro, adoro. Está na minha playlist também. Ela é tocada na Rússia no ritual. O um ritual chamando na Rússia, na Itália também já me mandado. Ela é tocada em é muito legal. Essa música eu recebi, essa é um concurso, é bem diferente do processo que a gente ah, ah, Mas a que eu mais gosto é o poderoso, o poderoso dom da gratidão, essa eu gosto muito. Ah, mas a receita de felicidade ela tem uma importância, ímpar, porque foi ela que abriu as portas da rádio, foi ela que abriu a história para eu gravar um CD de música, de conexão, etc, etc, etc. Então, ela foi feita sob encomenda. Então, a Vera Saldanha... Olha eu citando de novo a minha grande mestra, aí, que, é, que fez o um prefácio no meu livro, né? Ela é da Unicamp São Paulo, excelente psicóloga, chamada Papisa da, da, da Psicologia Transpessoal no Brasil. E o Léo Artesi também fez o outro, outro prefácio, tem dois prefácios no meu livro. É grande, grande cara do xamanismo. E aí é o seguinte, a Vera é, Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal Ó, ó, os convidados. Amit Goswami, que é o... Um... Uau, uau, uau, tomei uau! Também vinho, ah, vinho, com ele. Roberto que Crema. Que incrível, que incrível! Vai vendo, Susan Andrews, é, da, da biopsicologia, né? é, daquela teoria da, do, do, do hormônio da oxitocina, todo estudo é dela. Vamos lá, uma Cristina Murti, filha de Cristina Murti, casada com Amit Goswami, Uau! Ah, ah, eu estava com esse pessoal, Dan Newman, ah, que escreveu um livro, fizeram um filme em Hollywood sobre aquele atleta que ele, ele se recupera, é a história dele, né? ele, ele sofre um acidente de moto, depois ele se recupera e ganha uma medalha olímpica, é a história dele, esse cara tem 60 e poucos anos, ele, ele planta bananeira no palco na palestra dele com a mão de sorte, é uma das histórias... Bom, né, claro que a palestra dele é muito melhor que isso, mas achei que, não, que é, não E aí, a Vera, eu falei, nossa, que responsabilidade. Achei eu que o e falou assim, faltando um pouco tempo, falou, Paulo, a gente precisa de um tema para esse congresso, porque tem muita gente forte aí e tal, tal. Eu nem falei dos brasileiros, né? Tem muita Rússia Magalhães que eu falei. uma é... galera, Padre Domingos Cunha que é o Papa do Enneagrama, esse cara é português, mas atua no Brasil. Tem uma galera muito especial nesse congresso. E aí, olha que interessante. Ela falou, faz o tema do. Eu falei, mas qual que é? o tema do Congresso era felicidade autêntica. O que é felicidade, autenticidade? Porque felicidade é um conceito, né? Para muitos é ganhar na Mega Sena, para outros, é... um cara que está no chakra básico é ter um monte de mulheres, um cara que está expandido é, é ter litros de ayahuasca, é, é ir para é o Acre, né? Não sei, cada um, o que é felicidade, né? E aí, eu falei, nossa, que responsa. Mas eu tinha, aí que, aí que caiu o o um da história. Foi no meio da minha formação, foi no, meio, não, foi no final da minha formação de pós-graduação em psicologia transpessoal que aconteceu aquele processo. Né? Então, eu vivi muita coisa, e o congresso era transpessoal. Ela falou, Paulo, você, além de falar de felicidade, vai ter que falar da história transpessoal. O que é ser transpessoal? Eu falei, uau. Então, quer dizer, eu, eu compus em cima de uma sinapse. Não é tão fácil compor assim, não é algo espontâneo. E essa música ela é muito gostosa, ela é muito alegre. Né? Ela traz umas histórias de... Né, um, um ritmo bem pra cima. E aí ela tem uma importância para mim, porque o pessoal começou a escutar essa música mesmo antes de gravar o CD E falar, uau, por que você não coloca outras músicas? Eu falava, porque eu não tenho tantas, né? E começou a aparecer um monte de música. Ela é bem bonita, é um shortzinho. Assim. Eu bem adoro. Aqui. Então vamos nos despedir tá, pelo, do pessoal. Agradecemos a participação de todos aqui na live. Quem gostou, compartilha. Essas informações maravilhosas. É isso aí. E passou, é um, bem, Obrigado, Júlio. Nessa vibe de alegria. Eu que te agradeço, Paulo. Eu que agradeço. Peço para o pessoal me acompanhar nas vidas. Aí, Paulo César Oliveira, 2H. YouTube e Instagram. Vai, vai. Basta apenas o sorriso pra dirigir o paraíso, pra ver tudo harmonizar pra colher felicidade e construir de verdade, esperança semear, pra receitar ser certeza, respeitar a natureza, não força natural. Vigiar os pensamentos Não fazer maus os julgamentos Levantar no seu astral Tenha alegria E aí É mesmo você Não faz a vida a alegria Viver, e aí, eu vivo assim. Eu vivo assim. Eu vivo assim. Eu vivo assim. assim. A detrilhar como trevas para ser a chave, conhecer a sua essência da vida, transcender a existência, ser transmissível, Tenha alegria aí. é tanto de você. Tenho que passar você. Busque a sintonia. Por daí mesmo. Libera de Foi só uma palha para não ficar muito louco. Beijo. Fiquem com Deus. Ah, Beijo, gratidão, gente. Fiquem com Deus. Bom, dia, bom descanso para todo mundo. Gratidão, Paulo, gratidão. É isso aí.